Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Marretão Bom, então bora lá para as partidas Bom pessoal, uma partida já começou e nós somos sobreviventes Então bora lá, olha só, eu já achei um PC, o que é ótimo yeah, Muito bom Ah pessoal, uma coisa que tem que fazer Eu gosto de deixar uma porta sempre aberta não gosto de deixar as asas abertas, mas uma eu gosto de deixar aberto. Porque, tipo assim, se a é marretão vir de lá, eu posso vir pra... Ai, que susto. Pensei que tinha visto a luz da marretão, mas beleza. Gente. Aí, errei o hack. Gente, eu vou sair daqui. Eu dou de Fechando a porta. Beleza. Hum, aqui não tem PC. Nossa, olha. Gente, meu erro. Beleza. Nossa, outra pessoa também errou. Espera. Acho que dá pra eu ir, né? Deixa eu ver. Ah, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não dá, não. Será <risos> que a Marita já foi embora? Acho que já. Pô, deixa o negocinho aberto tá ali, Gente, bora terminar de hackear. Gente, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Olha só, tem como vocês pularem assim, ó. Você fica pulando, aí tem como você ficar fazendo assim, ó, de um lado pro, pro outro. Gente, é muito da hora. Mas beleza. Bora lá. Gente. Será que a marretona vai voltar pra cá? Ou o marretão, sei lá. Gente, tá com medo, mas beleza. Gente, eu errei aqui de novo. Eu vou sair daqui, doido. Meu Deus, vai, vai, vai, vai, vai. Vou ficar aqui, ó. Calhando daqui. Beleza. Gente, eu vou ver se aqui, ó. Tem PC. Hum, aqui também tem PC. Muito bom, muito bom, muito bom. É beleza. Gente, três pessoas e três PCs pra hackear. Beleza, eu já tô em um. Então vai faltar só dois. Gente, eu tô com medo. Mas beleza. Gente, deixa eu te contar uma coisa pra vocês. Teve um dia que eu tava. Aí eu tava. Nossa, a gente, sempre fico errando hack. Aí, tipo assim, eu tava jogando marritão. Eu tava jogando marretão, né? Aí, gente, eu tava sozinha contra uma menina do nível 200 e tanta gente. foi muito tenso. Mas, eu consegui vencer? Quase, gente. Quer dizer, assim, vencer, digamos que eu até consegui vencer. Tipo assim. Não é que eu consegui vencer. Gente, é... tipo assim. <risos> gente, eu não consigo explicar. É que, tipo assim, né? Eu tinha abrido as portas, né, faltava um PC pra hackear, eu consegui abrir, só que eu não escapei, literalmente, assim, né, mas o jogo contou que eu tinha escapado, né, então foi bom também, porque o jogo contou que eu tinha escapado, né, só pelo fato de eu ter conseguido hackear o último PC. Ih, gente, que susto! <risos> Tá, eu já percebi que a luz do maritão é vermelha. então se eu ver qualquer pontinha vermelha, eu já saio vazado, entendeu? Entendeu? Beleza, gente, eu fechei a porta, beleza, tem problema, será que tem gente hackeando aqui? Ai, nossa, meu Deus do céu, não, não tem ninguém hackeando aqui, aqui. Gente, é melhor escapar logo do que hackear o PC bônus, depois eu hackei. Quer dizer, depois não vai ter como. Mas, tipo assim, eu acho que eu não vou hackear, não, pessoal. Esse bônus. Porque o meu ponteirinho não tá aparecendo. Então, né? Digamos que temos uma entrevista, né? Um pequeno problema. Gente, será que ele não me viu? Gente, não me viu. Beleza? Perfeito? Maravilha. Será que ele tá vigi... Meu Deus, meu Deus. Gente, pera. Vou esconder aqui. Será que ele veio pra cá? Pera. Ele tá fazendo bug. Não dá. Gente, será que ele tá vigiando aquela porta? Gente, pera. Não, não tá. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa porta daqui. Fechar essa aqui, ó. Meu Deus, ele tá ali, gente. Como é que eu não vi, como é que eu não vi, como é que eu não vi? Ah, tá, ele prendeu a pessoa. Agora tá explicado. Opa. Meu Deus, cara, meu Deus. Ele vai ficar vigiando ali? Não, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Ixi, gente Pera não, ai gente, ele tá me entregando vai vai, vai vai vai, vai vai, vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, vai, vai, vai, vai, vai gente, corre, corre, corre muito não, gente, ele saiu é da partida. Que triste. Mas pelo menos o jogo vai contar como se a gente tivesse escapado, né? Pelo menos isso. <risos> beleza, olha lá. Olha lá, você escapou? Sim, entendeu? Então conta. Um computador hackeado só. Mas beleza. Nem mais, pelo menos. Conseguimos. Agora é só esperar aqui o mapinha agora lá. Gente, acho que eu quero esse aqui, ó. Minha filha, esse aqui é melhor. Gente, esse aqui, por favor. Por favor. Gente, esse é muito melhor. Eu nem sei se eu que você é ama... Não, não vai ser eu. Assim, pode ser que seja eu? Pode. Mas, né? Então, aqui. Gente. Pode ser, pode ser que seja eu? Pode. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas marritas. Gente, beleza. Gente, é no shopping. Eu tava querendo comprar desse, do sorteio, né? Mas é cara, é cara. Ai, ai, ai, ai, ai. Gente, não sou eu, ainda bem, né? Ainda bem, olha lá. Peraí, eu jurava que eu tinha visto a luz marretão ali. Beleza. Não, eu jurava. Claramente. Deixa eu ver se lá na casinha não vai ter. Ah, mas o Marretão pode ter spawnado lá, né? Verdade. Verdade, verdade. Ok, bora ver. Bora hackear, né? Bora ver, bora hackear. Gente, hackear é melhor. Olha, tem mais outro PC ali em cima. Beleza. olá Olha lá, gente, não aparece. Negócio. Gente, eu errei. Agora vou ter que ficar lá em cima. Posso ficar aqui em cima? Gente, <risos> Gente, que tenso, muito tenso, muito tenso. Por é que o marretão não vai vir, não? Gente, acho que. Eu acho que. Eu não sei. Ah, tá. Pessoal, agora explicou. Agora tá explicado. Explicado. Dicção como, né? Maravilhosa. Mas. A pessoa tá lá. Ah, nossa, gente. Como assim? A pessoa tá. Pera. Meu Deus! Pera. Será que ela me viu aqui? Espera, que eu vou tentar ir lá. e eu vou tentar dar um doido. vou tentar gibrar, vai. Ah, não deu, não deu, não deu. Agora deixa. Agora, agora só corre. Ah, não. Nossa, esse menininho fica me entregando. Fico... Ah, meu Deus, corre. Agora corre, agora é tenso. Tem três pessoas pra cá, Tá, pelo menos um eu já sei, que é bem ali, ó, no celeiro. Beleza, corre. Meu Deus, gente. Meu Deus, cara, meu Deus. Ah, não, a então me viu. Beleza, pera. Meu Deus. Corre, corre. Não, não, não, não, não, pera. Ai, meu Deus, tá bugando, tá lagando, pera. Tá bugando, tá lagando, tá fazendo tudo, tá fazendo tudo. Gente! Eu chibre doido, chibre doido. Não, não! Gente, gente. Ufa, ufa. Meu Deus. Gente, meu coração tá a mil por hora. Meu Deus. Fecha. Poxa. Gente. Beleza, pera. Ai, meu Deus. Gente, eu tô meio lagadinha. Gente, eu tô meio lagadinha. Só, só meio. Gente. Gente, meu coração tá meio por hora. Tô tremendo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, cara. Beleza, tá. Os dois últimos tá aqui. O penúltimo, né, que eu tô hackeando, e o último tá ali em cima. Gente! Meu Deus. Menininho não me abandona. Ah, não, errei. Nossa. Gente, inacreditável, o reloginho não tá aparecendo para mim. Gente. Eu disse que eu tô um pouquinho alagada, eu tô lagada. O reloginho não tá aparecendo aqui para mim. Gente, Ela vai subir aqui? Acho que vai. Quando ela subir aqui, eu. Ui, não... Como assim? Entra aqui. Ai, aqui tem um PC bônus. Beleza, não, pera. Ela ali. Você viu ela? Gente, vocês viram? corre! Vai, vai, vai, vai. Não! Gente! Não! Gente, beleza, não tem problema Não tem problema Ela me pegou Não tem que ela não ia me ver ali Ai gente, que triste Agora vai ficar me vigiando, né Beleza Então, né, gente sou help Negrinho, não vem me ajudar Gente, porque se ele vir A gente tá ferrada que tipo assim, né? ela tá vigiando. Certa? Sim, ela tá vigiando. Então, né? Ele é arras... meio arriscado. Você é meio arriscado. Mas beleza, né? E? Será que ela tá me vigiando? Ah, bom, agora ela não tá me vigiando. Miglinho, socorro! Gente, me socorre! Alguém, por favor! É, gente... É, é F, F, pra mim, F, F, F, não vai dar tempo, e ela pegou ele, gente, bora expectar, é, gente, já era, beleza, agora temos a partida, mas tudo bem, né, gente, tudo bem, gente, eu acho que a próxima vai ser eu, gente, eu não sei porquê, mas eu acho que a próxima vai ser eu, <risos> mas beleza. Vou ficar com essa marreta, que ela não dá muito broken. Acho que eu, eu acho, assim. Só, só acho que ela não dá muito broken. Mas eu acho que eu vou ficar com a de sorvete. E. Gente, tudo. Não... E eu vou ficar com essa aqui, ó. Pronto. Esse. Esse aqui, né, gente? Por favor. Olha só, gente, uma ritinha de sorvete, como é que é bonita. Beleza. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E começou a partida. Bora lá. É, gente, eu sabia Sabia que eu ia ser Sabia, sabia. Ah, Beleza Vamos aqui a fera e vamos pegar todo mundo Então bora Bora que bora 15 segundos e Bora lá, gente Olha Gente, eu ainda não testei Essa marreta aqui direito Tipo assim, testar Tipo assim, usar eu já eu usei ela Opa que achamos uma pessoa. Olha. Essa marreta é boa. Sinceramente, essa marreta é boa, viu? Vem cá. Olha. Essa cápsula. Ai, meu Deus. Buguei. Buguei bem bugadinho. Fechei a porta. Fechei a porta. Fechei. Beleza. Agora. Eu não sou... Como eu não sou camper? Eu vou, eu vou me... Gente, eu vi uma pessoa bem ali. Eu vi uma pessoa bem ali. Mas eu vi uma pessoa bem ali. Vim por aqui. Aí a pessoa vai. Agora eu vou estar tá aqui. Só pra ver se tá tudo ok, né? Pra ver se não tem ninguém nos armar. Porque, gente, quando as pessoas ficarem e ficarem, elas costumam esconder nos armários, né? É melhor eu ver se não tem... Nossa, que susto, velho. Beleza. Gente, essa marreta, ela é boa. Eu co... Salvaram! Vocês salvaram! Gente! Eu peguei ele? Peguei. Bom, boa, boa, boa, boa. Tem um aqui, e se eu tiver pegado aquela menina... GG. Cadê ela? Será que eu peguei ela? Não sei. Gente. A, a, a, a, opa. Opa. Não, gente. Pera. Usa o quê? Usa o quê? Aí, beleza, beleza, beleza, beleza. Gente. Volta aqui. Volta aqui. Gente. Meu Deus. Peguei. Beleza. Peguei um deles. Isso já é bom. É, você que tava salvando, né? Você. Pera. Gente, se eu pegar esse bichinho aqui, eu posso pôr ele dentro da cápsula? Posso, meu, tra meu trabalho, beleza. gente agora eu isso aqui embaixo, aqui ó, aqui ó, foi pessoa. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, bye, a ah, gente, deu broken. Que broken lindo. Gente, que broken lindo. Opa. Ah, agora sim. Agora sim. Bota aqui. Bota aqui. Gente, agora eu vou colocar ele lá do outro lado. Vai ser mais difícil de salvar. Olha lá. Põe ele bem ali, ó. Vem aqui, ó. Gente, meu mouse bugou. Meu Deus. Agora voltou. Beleza. Ah, ele soltou? Peraí. aí. Aí, voltou, gente. Gente, por que, que ficou com esse negócio branco aqui na minha tela? <risos> meu Deus. Aí, beleza. Gente. Tô louco! Meu Deus, gente, meu mouse. Meu mouse bugou. Beleza. Gente, vocês não sabem fechar a porta? Ô, louco! Meu mouse tá bugadão! Tá tentando me debrar do outro lado, pera! Ai! Ali, ó! Cadê? Aqui! Volto aqui. Ah, que chato, beleza. Sem problema. Gente, meu mouse tá muito bugado, pera. Ah, agora eu vou. Nossa, agora perfeito. <risos> Gente, desculpa aí, pá, pelas buganças que tá bugando um pouquinho, né? Só. Não, só um tiquinho, não, tranquila, é só um tiquinho que tá bugando só. Gente, eu tô muito bugado. Gente! Como? Ah, tá! Ah, tá! Ah, tá! Senão, gente, um monte de mais que eu dei no ar seria impossível não ter pegado ele. Mas, beleza, beleza, pegamos ele. É ótimo. É ótimo, isso é ótimo. Muito bom, muito bom, muito bom. Hum... Agora eu vim aqui, vim aqui na TPC. Louco! Gente, sinceramente eu. Beleza? Ah, ele saiu! Ele saiu? Não! Não foi esse bichinho aqui que saiu! Não foi ele que saiu! Foi outra pessoa! Salvaram! Vocês salvaram! Oi, pessoinha! É você, né? Foi você, né? Vou aqui! Vou aqui! Não! Volta aqui! Vai, volta aqui. Volta aqui. Gente, ele foi pra cá, não foi? Vai, passa? Não! Volta aqui! Gente, desculpa, tá? Jenny meia bugada. Jenny bem bugada. Gente, opa! Gente, gente, não pode para com isso. Tá me dando díbre, tá, tá tentando me dar rolê. Ah, ele fechou a puta aqui. Pera. Ô, oh, louco, pra onde que ele foi? Pera, gente. Gente, eles sumiram. Mas beleza. Tudo bem, gente. Tudo bem, tudo bem. Pera, Com certeza ele deve ter voltado. Não é possível. Nossa, já eram os dois. Gente, fecharam essa porta? Gente, fecharam essa porta? Eu tô ficando maluquinha. Gente! Gente! Gente... Vai, sai. Tô esperando. <risos> Vai, tô esperando. Ai, é, travei. Gente, por que que... Por que que todo mundo tem que fechar a porta na minha cara? Nossa, que sem educação. Estou muito sem educação, gente. Vocês não querem receber a educação, não. Nunca. Che... Mano, eu sou cega. Não é possível que eu não vejo eles ali. Peguei. Peguei. Beleza. Peguei. pera. Peguei. Peguei. Eu vou colocar ele desse lado. Se eu pegar o outro bichinho, gente, eu venço. e é demais isso. Beleza. Fecha essa porta. Fecha essa outra porta. Espera que eu vejo ele aqui. Gente, ele ali, ó. Não, ele não tá aqui. Não, gente, ele tá ali, ó. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai! Pelo menos um eu levo, gente. Opa, peguei. Beleza, gente, eu não vou dizer que eu ganhei a partida, porque eles já conseguiram abrir a porta. Então, eu meio que ganhei, meio, né, gente? Medidas. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. E foi isso, galera. Tchau, tchau! E se vocês gostam, gente, que eu traga mais vídeo marretão, escreve aí nos comentários também. Então é isso. Tchau, tchau!